Eu sou a Samara, eu sou a Ana Glória, eu sou a Marina, e hoje a gente vai fazer a tag O QUE, que VOCÊ, você faria? FARIA? Bom, essa tag é basicamente, a gente vai fazer uma, umas perguntas umas pras outras, sobre situações hipotéticas. O QUE VOCÊ FARIA se Deus lhe desse a oportunidade de eliminar um dos 10 mandamentos? Qual deles você escolheria? Caramba! Mano, muito difícil! Gente, <risos> eu acho que... Gente, é vai não pode? Eu acho que eu pediria pra Deus não tirar nenhuma, não. Eu, eu também oh, não. Essa, não. Escolha, essa escolha não é minha, não. É, eu também é acho. <risos> eu não tenho graça de responder. Pois é. é. Tá. O que você faria se pudesse mudar a situação financeira de uma única pessoa no mundo? Quem seria? Só de uma pessoa... Eu escolheria uma pessoa que eu sei que ajudaria as outras pessoas com o dinheiro que ela teria A, Exato. a, a boa situação financeira Eu escolheria, de uma eu escolheria pessoa isso Eu escolheria de uma pessoa ruim Agora sou eu O então, que você faria se, você, se ficasse provado cientificamente que a reencarnação realmente existe? Eu ia surtar, porque eu não acredito nisso. É. Eu também não acredito nisso. Eu, eu ia conversa com Deus. Eu ia chegar e falar, ué, Deus, o que, que é isso aí, cara? <risos> não entendi, tem essa. Não entendi. É, eu também acho. É. O que você faria se sua casa começasse a ruir e você só tivesse tempo de levar um objeto com você? Que objeto seria? Meu celular. <risos> Sério? Nossa, eu sou materialista. Não, eu acho que o celular também, porque eu poderia ligar pra alguém, sabe? É, é tudo. Pode ser o celular, celular é a melhor coisa. Gente. O celular tem Bíblia, tem tudo. Eu ia levar meu travesseiro. É Mano, você comprou outro? O celular também compra outro. Mas, é mais, Mas bar... é mais caro, né? O celular é mais caro. Mas, gente, é. Ah, enfim. Tá. O que você faria se fosse um hacker por um dia e pudesse invadir o computador de alguém? Quem seria? Ai, meu Deus. Meu melhor amigo. Ahn. Um... Gente, eu não sabe eu não sei. Um hacker? Hackear alguém? Tá, podia hackear o governo. O que você faria se recebesse uma oferta de emprego para trabalhar durante 3 anos, recebendo 3 milhões de dólares anuais, mas só pudesse ver sua mulher e seus filhos por uma vez por mês? Gente, eu ia negar. Eu também ia negar, porque acho que... Também não estou coragem. Vale mais o tempo com a família do que o que a gente dá Exato. em questão de materialismo pra família. O que, que é que a gente dá o dinheiro, é. o dinheiro pra eles, sabe? Vale? Vem é é bem e tudo, mas não tem a sua presença, é né? Verdade, é verdade. Também não deixaria. O que você faria se encontrasse o gênio, o gênio da lâmpada e pudesse fazer três pedidos? Nossa! Aí não sei. O que eu pediria? Eu pediria pra ter uma vida... É... Financeira estável, né? Não precisa ser né? rica. <risos> é estável. Tem que se engordar. <risos> uh, pra procre... eu pro, ser mais alta, que eu queria jogar vôlei profissionalmente. Uma casa muito grande na praia. Eu acho que eu pediria para tipo, terminar minha carreira sem estudar. É. Viria morar na praia, realizar uma de ser surfista na, na praia ah, profissionalmente. Tudo? É. Eu não sei, vocês dois, tô feliz com isso. Ai, que bonita! É. Vai, Mariana! Como eu tinha falado, né? Eu pedi pra começar a engordar. É, acho que eu ia eu ia pedir pra ser super dotado, tipo, muito inteligente, tá ligado? Sim, se eu olhar, bater a questão, assim, na conta de matemática e falar: passar okay. no vestibular, no seu ah, primeiro vez, sabe? Sim. E poder ajudar, ajudar. Instituições carinhas Só ela que fez o nosso Então galera Eu, eu, eu Mas... eu. O que você faria se pudesse voltar ao passado Para acertar as contas com uma pessoa Quem seria ela e qual seria o motivo Da desavença Amiga. Um, eu acho é, acho que seria com uma amiga também, com uma amiga que já foi, e você, qual seria o motivo? Eu acho que, você é, também seria... falou o motivo, né? Acho que briga boba mesmo de criancinha, cara. que aí acabou gerando um problema maior. Acho que com minha mãe, porque a gente tem o mesmo caráter e briga muito as duas, às vezes por motivos desnecessários, que eu não gostaria de ter brigado hoje em dia ai uh, a minha última então pergunta seria... o <risos> que você faria para deixar o seu nome gravado na posteridade eu ser uma jogadora não mentira ser <risos> mentira eu quero ser uma jogadora muito top assim aí meu nome ficar marcado na história eu gostaria de ser alguém conhecida mundialmente tipo Alguém que levasse a palavra de Jesus, sabe, com seriedade, tipo, se assim, tal pessoa levou essa palavra de Jesus e, e mudou o mundo. Nossa, Faz joga tipo. na cara mesmo, vai. <risos> não, é, ué. É eu, massa, é massa. Eu, massa. Eu, também. eu também acho que gostaria de ser alguém reconhecida por certo motivo e através disso poder ajudar muitas pessoas e marcar a vida de muitas pessoas Sim. também. Você falar é a isso? minha resposta pra ficar melhor, né, pra não ficar tão diferente assim, eu vou ser uma jogadora cristã que fala do, do amor <risos> de Deus no jogo, pronto, vai ser ótimo. Então, gente, foi isso. Espero que vocês tenham gostado. Foi muito legal, galera. Se inscrevam no canal, é, dê like, like, compartilha com seus amigos e comenta. Muito, muito, muito like.